De Deus que ganharam multidões, milhares de pessoas. Quantas vezes já pregamos aqui sobre a vida de John Wesley, que foi considerado o príncipe dos pregadores? Irmãos, quantos aqui talvez ainda não ouviram falar, mas estão ouvindo agora sobre Hudson Taylor? A história disse: Hudson Taylor foi missionário na China. E ele, no período das suas missões, ele também disse algo oh, tremendo. Ele disse: não são grandes homens que transformam o mundo, mas sim homens fracos e pequenos, mas na mão de um Deus grande. Amém às vezes você pensa, meu, eu não sou grande eu não sou poderoso, olha, nenhum desses homens eram presbíteros Eles se lançaram sem duvidar Eles se lançaram a ponto, irmãos De vivenciarem e de experimentarem Algo sobrenatural de Deus na Terra Passamos pela história da igreja Quem está me entendendo, diga amém. amém A gente encontra também A história dos morávios. Eu quero falar aqui sobre o avivamento dos morábios. A história diz que... Os morávios, quando eles conseguiram vencer a divisão... Porque havia uma divisão no meio deles, pastor Gilman. Uma divisão doutrinária. Uma divisão teológica. Pontos de vista diferentes, fazia briga no meio deles. Mas a história diz que quando eles conseguiram vencer essa divisão, eles resolveram fazer um culto de ação de graça. Se reuniram, reuniu toda aquela, toda aquela, como podemos chamar, toda aquela vila. E começaram a cantar e a louvar. Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre eles de uma forma Do Espírito Santo era tão grande no meio deles, irmãos, que eles não conseguiam se conter, choravam, gritavam, curas aconteciam, milagres aconteciam, aí você pode dizer, pastor. o mundo a palavra de Deus. Glória a Deus! Você sabe qual a forma que eles faziam para evangelizar? Eles chegavam, porque na época existiam muitos escravos, nos donos de fazenda, e pessoas de outros países que iam visitar, falavam, olha, eu me vendo para você como escravo. Fala, mas que isso, escravo, ser é livre Não, me compra. Para quê? Para que eles pudessem chegar lá E pregar a palavra de Deus aleluia, para os outros escravos Para que eles pudessem semear A boa palavra de aleluia, Deus. Deus Aleluia É isso que o avivamento faz, irmãos O avivamento, irmãos Ele provoca mudanças aleluia, Deus. O pastor Gilvão me convidou Para pregar hoje, baixo do tema Águas profundas Eu estudei também sobre o avivamento do país de Gales. Aonde um homem desconhecido chamado E Negro Nos Estados Unidos da América Filho de escravos A escravatura Tinha acabado de acabar. Estava ali negro Cego de um olho Mas fiel a Deus Aleluia, Aleluia. Glória a Deus O que eu estou falando? Estou falando do pastor William Seymour A Bíblia diz que por volta do ano de 1906 Ele pastoreava a igreja Missão da Fé Apostólica Ele foi até uma rua Chamada Rua Azusa Alugou um prédio velho E começou ali Buscar a presença de Deus Começou a anunciar a palavra do Altíssimo Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos Que Deus Quem já ouviu dizer que o mover de Deus foi tão grande que o povo passava nas ruas, próximo à Rua Azusa, e lá nas ruas quando eles passavam, só de passar próximo daquela igreja, o coração começava a se quebrantar. E a história diz que muitos se dobravam nas calçadas das ruas. é Deus daquele movimento da rua Azusa daquele pentecostes que aconteceu ali surgiram as igrejas pentecostais conhecidas hoje Aleluia. um avivamento não serve para avivar apenas a vida de quem o recebe quando Deus aviva a sua obra ele não aviva apenas uma pessoa ele aviva Esse mover de Deus se torna tão grande que esse mover muitas das vezes atravessa gerações dali saiu igrejas como a Assembleia de Deus missionários como Daniel Berg e Cunan dali saiu igrejas como igreja do Evangelho Quadrangular dali saiu muitas outras igrejas pentecostais Igreja, como igreja, Deus é amor. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Por quê? quando o pastor William Seymour estava pregando em uma casa, na reunião de oração, uma irmã tinha um órgão, como é que chama? Piano. Só que ela não sabia tocar piano, presbítero. E eles estavam orando, orando, falando em estranho, recebendo Deus na vida. A história diz que ela sentou ali e começou a tocar. Com o olho fechado começou a tocar e a cantar de forma... Maestral, foi isso, foi isso, foi isso. irmãos, ela aprendeu a tocar ali com o Espírito Santo de Deus. É, é, é. Aleluia! Eu creio. O que está acontecendo com a nossa geração, gente? O é, é, é, é. que está acontecendo com a nossa geração? Porque a história da igreja foi marcada por perseguição, por luta, sim muitas vezes morte, mas também por um profundo avivamento, eu fico me perguntando, será que Deus não quer? Será que Deus não quer? E a única resposta que eu dou para mim mesmo é que eu acredito que Deus quer, pastor Gil. Deus quer. A gente leu aqui a palavra de Deus em Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz Oh profundidade das riquezas!